Fala galera do Khan Academy! Então, neste vídeo aqui, continuaremos dentro do assunto aritmética polinomial e, especificamente, falaremos sobre quadrados perfeitos. Neste vídeo, você pode notar que esse assunto aqui já foi falado anteriormente, porém, dessa vez nós iremos trabalhar com expressões um pouco mais complexas. Então dito isso, vamos agora fazer uma breve revisão sobre o assunto. Vamos aqui desenvolver a expressão a mais b ao quadrado. Então eu sugiro que você pause este vídeo e tente desenvolver aí. Bom, Pode ser que você saiba desenvolver esse quadrado perfeito de forma imediata, mas vamos aqui fazer o passo a passo. Sabemos que a mais b ao quadrado é igual a multiplicar a mais b por a mais b. E aplicando a propriedade distributiva, teremos que a vezes a é a quadrado, a vezes b é ab b vezes a também é ab e por fim b vezes b que é b ao quadrado e caso esse desenvolvimento aqui seja novo para você eu sugiro que você procure aqui na Khan Academy o conteúdo mais introdutório sobre esse assunto aqui de quadrados perfeitos então simplificando teremos a ao quadrado mais 2ab mais b. E você pode se perguntar o porquê de fazer essa revisão, mas nós iremos utilizar essa ideia de que a mais b é essa expressão aqui para desenvolver expressões que parecem um pouco mais complexas. Por exemplo, como desenvolvemos 5x elevado à sexta mais 4 tudo elevado ao quadrado? Levando em consideração a nossa revisão aqui, eu sugiro que você pause esse vídeo e tente fazer o desenvolvimento aí por conta própria. Existem algumas maneiras de desenvolver este quadrado. Você pode fazer o que fizemos aqui em cima, expandir os termos, aplicar a propriedade distributiva, ou você pode reconhecer esse padrão aqui que nós estabelecemos, onde o quadrado perfeito é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E neste caso aqui, teremos que 5x a sexta desempenha o papel do azinho e o 4 desempenha o papel do nosso bezinho aqui em cima. Então, teremos 5x a sexta elevado ao quadrado, mais 2 vezes 5x a sexta, vezes 4, mais 4 ao quadrado. E simplificando a nossa expressão aqui, né, realizando esses, essas potências, teremos 25x elevado a 12, mais essa expressão do meio aqui, que é 40 vezes x elevado a sexta, e por fim, o 4 ao quadrado, que é 16. E agora, como último desafio deste nosso vídeo, vamos desenvolver aqui o binômio 3t2 menos 7t, a sexta, tudo isso elevado ao quadrado neste exemplo aqui o 3t desempenha o papel de azinho e o menos 7 a sexta desempenha o papel do bezinho então novamente nós temos este primeiro termo ao quadrado que é o 3t a quarta mais duas vezes o primeiro vezes o segundo que é duas vezes 3t ao quadrado vezes menos 7 t sexta e por fim somaremos ao quadrado do segundo termo que é 49t elevado a 12 então, simplificando rapidamente esse polinômio, nós teremos para o primeiro termo 9t, para o segundo termo menos 63t elevado a oitava, mais 49t elevado a 12. Então, galera, só para sintetizar os conhecimentos adquiridos aqui nesse vídeo, a partir de um simples quadrado perfeito, nós desenvolvemos aqui duas expressões aparentemente mais complexas do que apenas a mais b elevado ao quadrado, beleza? E então é isso, galera. Nós nos vemos aí nos próximos vídeos.